Oi Daniel seja bem-vindo a mais Oi Daniel Seja Oi Daniel seja bem vindo para mais um vídeo Oi Daniel Seja bem-vindo para mais um vídeo diário é, Hoje vou contar uma história muito interessante, muito engraçada. Eu estava conversando com um amigo meu chamado Bruno e o Bruno ele acompanha alguns vídeos aqui do canal e ele estava até elogiando, falou, cara poxa, assistiu um vídeo seu muito bacana. E aí no dia seguinte eu postei um outro vídeo e aí o Bruno também falou, cara, pô, legal esse vídeo. E no terceiro dia eu postei um vídeo e o Bruno me chamou em box né, no WhatsApp e falou, Daniel, vem cá, cara. Cara, você tá postando vídeo todo dia, poxa. Eu acho que é, isso vai parecer com que você seja um chato da internet, sei lá, que quer chamar atenção e tal e é só aí que a ficha caiu porque eu tô participando não sei se eu já se você já viu em alguns alguns dos meus outros vídeos inclusive tá vai tá até é, na página do canal de inscrição coloquei lá agora é, mas eu estou participando de um desafio de criar 365 dias de conteúdo. Depois que eu me toquei, que eu esqueci de contar isso para vocês, né? Eu esqueci de contar que eu vou gravar vídeos todos os dias, porque faz parte realmente desses 365 dias de conteúdo. E aí eu me liguei para uma coisa muito interessante, que às vezes na vida a gente tem vários planos, projetos, e que ficam na nossa mente, que a gente esquece de compartilhar com outras pessoas. E sabe quando a gente faz uma coisa, quando a gente realmente posta um vídeo e outra pessoa não entende, né? No caso do Bruno, e Bruno não entendeu, tipo, caraca, cara, todo dia? Mas, pô, que chato, né? A maior parte das pessoas que gravam um vídeo pro YouTube postam uma vez por semana, duas no máximo, você tá fazendo isso todo dia. E aí, realmente, quando eu contei pra ele do conteúdo, do desafio do conteúdo, ele, ah, sim, agora faz sentido, realmente, cara, posta todo dia então, que os vídeos são legais e tal. Pô, vai lá, não, continua, realmente, é, duas vezes por semana não vai atender o desafio. E aí ele, de fato, entendeu. Então, eu quero que você preste atenção exatamente nisso agora. Talvez, realmente, você esteja vivendo alguma coisa na sua vida que você esteja tendo algum tipo de problema de comunicação com uma outra pessoa, justamente porque ela ainda não conseguiu entender aquilo que você quer fazer, ou aquilo que você está fazendo. E talvez aquilo na sua cabeça faça todo sentido, mas para as pessoas ao seu redor não faz sentido algum. Então, às vezes, mesmo que uma coisa seja muito óbvia, é muito importante que você fale, é muito importante que você realmente coloque no mundo exterior. Porque realmente dentro do seu mundo interior, dentro da sua mente, aquilo faz todo sentido. Mas no mundo exterior, onde todos nós estamos, né? onde a comunicação é dividida com outras pessoas, aquilo não faz sentido algum. Então, essa é a sacada do vídeo de hoje. Se você gostou, clica aqui em curtir, comenta, compartilha e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. É, vai ser muito bom. Eu quero aumentar bastante o número de inscritos desse canal. Na verdade, eu quero passar, quero alcançar um milhão de pessoas. É um dos sonhos que eu tenho. Então, me ajuda a realizar esse sonho, cara. Clica aqui em se inscrever e vamos fazer com que esse canal vá cada vez mais longe. Tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!